Bem-vindos ao um novo episódio do Jogo da Época, com os vossos hosts, Almada e Melga. Como é que é, Melga? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo ótimo, entusiasmadíssimo para este momento de, de pura uhum. análise, de pura análise. De pura análise... Um... E não de a lina, de a análise, não confundir com depor a lina. Epá, eu acho que... Eu não sei, eu vou, te... eu vou deixar o palco para ti, para falares do que aconteceu, porque eu sou suspeito. Epá, vamos começar pelo chat. Foi uma surpresa muito grande, 20 pessoas a ver. Nós, 20 pessoas, é basicamente toda a gente que segue a seleção. estávamos à espera de tanta gente. Nunca. Nunca. Oh, foi muito porreiro, tu marcaste isso num dia... Demonstra que há interesse da parte da comunidade, que isto tem pernas para andar e que, acima de tudo, o convidado foi o convidado certo. E que foi o convidado certo, que acho que é o que nos traz aqui. Há, há coisas divinais, há pérolas. São pérolas. E... Eu não digo, eu não, eu não digo pérolas, mas digo frases muito fortes, que eu acho que têm tudo para fazer escola. Estou, eu estava a tentar compilar uma secção de, de em que ele... Disse sobre o treino de defesa e são largos minutos a falar sobre não. Eu não perco uma, uma slut em a treinar em 4 3, 3, em, em treinar com 4 defesas. A uh, defesa por causa do equilíbrio. Tu tens que ver que é assim: tu treinas, tu no fundo, tu treinas para quê? Tu treinas para. Ao mesmo tempo desenvolves o jogador com uma perspectiva económica né? Então tu ao Eu entendo isso do equilíbrio Porque é um equilíbrio no fundo Tudo isso um, Tu podes perder uma slut Mas uh, estás a ganhar economicamente Porque ganhas o jogo É forte isto, isto no fundo é, Parece contraintuitivo Mas as pessoas que não têm uma visão Tão holística Do e-trick Lá está, eles olham para o, para o étrico de uma forma muito matemática, mas se tu pensares nisto de uma forma holística, faz, faz todo sentido. Eu acho. É uma frase forte. É uma frase o que forte. é que tu mais gostaste da noite? Epá, é que eu não tenho palavras, porque são tantos os momentos desde o Monkey juntar-se, desde tu juntares também. Epá, eu não estava à espera do Monkey se juntar, muito menos eu estava à espera de me juntar. Muito menos eu estava à espera de tu menos me dizesse eu é que ele muito menos, eu estava à espera de fazer aquilo live Muito menos eu estava à espera que o, que o FJ Fosse tão receptivo um... Não, o FJ é uma pessoa quanto tomate de E Muito mais dificuldade traz, por exemplo Em ter um Zeca desta vida pá, porque pá, se é... Eu revejo-me no, revejo no feijó Eu revejo-me no feijó Eu revejo-me na paixão E na, na cena de, de querer É pá, não, estes gajos todos vão-me ouvir Eu também já fui assim, pá eu também já fui assim. E acho que... Uh, eu, nunca, eu, nunca, eu nunca entrei por esta questão de novas, novas uh, filosofias. Nunca entrei por esta questão de novas filosofias pelo o Atric adentro. Porque não tive os tomates que ele tem. Mas... Epá, nós todos na nossa inocência, quando nos deparámos com o Atric, vimos... percebe até... percebes o que é que idealistas. eu estou a querer dizer. Éramos idealistas. Nós começámos todos por algum lado. Eu, eu, eu, eu, o que eu quero dizer é que quando eu, a primeira vez que joguei a trigo, é cabo da equipa em uma semana ou duas porque não, não li o manual é o que eu quero dizer, percebes? eu revejo-me nesta inocência de, epá, a psicologia isto não é só matemática não, não e, e efetivamente não é a prova disso é que eu não sei fazer duas contas de somar e durante algum tempo o pessoal pensava que eu percebia isto agora já não, claro, mas pronto, houve um tempo a gente também não engana as pessoas durante muito tempo mas, pá mas tens que ver que há ali uma estrutura grande uma coerência muito grande no pensamento e hum, eu acho que, de certa forma se este podcast não mudou podcast não mudou a imagem do FJ perante a comunidade eu não sei o que é que vai conseguir ele tem tudo muito organizado até muito organizado. Ele já tem um adjunto da 3 Com títulos Ah, quem é o adjunto? Epá uh, Eles andavam a fazer apostas O mais próximo que eles conseguiram foi o Daniel Não sei o que, 14 ou 15 Com um número Mas pronto <risos> Mas e, e, Um user da terceira que o apoia, que é pá. Tô... Tu, tu, tu estás a pensar numa coisa e nós, se calhar, não pensámos da maneira correta. Ele disse que tinha um zero da terceira. Será que ele falava das Ilhas dos Açores? E era o. Diz, continua, continua. Para quem nota, para quem nota olha uma, logo uma mensagem muito importante que ele fala dos novos utilizadores que querem entrar no mundo das seleções e a gente está lá há muitos anos e pensamos que dominamos aquilo para trás e para a frente e que somos nós, só que conhecemos os meandros e Eu no não. fundo temos aqui a ideia que só nós é que sabemos quando alguém que está de fora acabou de chegar e reparou logo Sim. que há uma máfia que... <risos> pá, claro que foram os GMs que lhe informaram da existência dos, dos NTAs. Qual pá, é, que, pá, é pá. que achas é? que foi o GM? É pá, Eu não disse que dizer que o foi o Gomes, Gomes, mas acho que foi o Gomes. Não <risos> dissemos ao mesmo tempo. Disseram que foi o Gomes, é porque o Gomes é... O Gomes, digamos, se calhar o, o, o FJSO não sabe o passado do Gomes em relação às seleções. Sim, sim. <risos> e tem, mas será que foi o Gomes que, o Gomes que lhe disse pá, e sim, o sistema são os NTAs. Sim, mas pronto. Já viste o é Há uma pessoa de fora, acabada de chegar. E a gente pensa que está ali uma paz podre e ele repara logo que, que há uma máfia que controla a seleção. Pá. Ele acabou de chegar. E apercebe-se logo disto. Também se calhar é somos nós que... Se calhar somos nós que afastamos mesmo... Os mais... As pessoas que querem entrar e afastamos. Opa, especialmente. Isto tem que ser dito. A sério, tem que ser dito. E ainda bem <risos> que ele reparou nisto. O Noris... O Noris, podemos falar só ah, 10 segundos do no Noris. O Noris... Mais do que Afasta... Segundos. O Noris, no fundo, tá, o, que, o que ele está a fazer é afastar todos estes novos utilizadores... Com sendo um puppet master um, de todas as seleções no fundo e, e no geral da sub 21 e, e no, no, em específico de todas as seleções rapaz, né? tem que ser dito, é assim, as coisas são assim custa dizer, mas pronto no fundo o Norris, mas enfim pronto, chega, chega de Norris, isto só não vê quem não quer e pronto. Outra, outra pessoa que eu... É sério, foi de quase recusou-se a falar do quase. Se a determinada de altura, e puxou quase para a conversa. E ele diz: O quase, o quase, quase ah. é, eu quase que ia falar dele, mas não ia. Eu concordo, eu concordo. Eu, eu... É a melhor maneira, é a melhor maneira de lidar com os com pai não, não quero dizer dos arroaceiros mas os detratores e toda este, esta matilha que se junta faz parte do sistema e, e tenta... Ok, claro, tu tens que, tens que pensar num arnanigrama. Exato. <risos> é um arnanigrama. Cenas <risos> que eu, por acaso, respondi... ao oh Jorge, para responder ao Quase. Eu também não percebo, às vezes... Tu não achas o Jorge um bocado ácido? O gajo anda, um gajo anda triste, mas pronto. Epá, se tu fizeres aí um screen share dos sucessivos staffs do Norris, quem é que lá está? Sempre. E vice-versa. Ah, mas é e os da HT percebem? Deixa lá os rapazes, pá. Sa -sa -sa os não, gajos não, mas matemática. o que eu queria dizer, lá está. É, no Ornanigrama, uh, eles estão lá também. O, o quase está um bocadinho mais abaixo. Tens no topo o Rei, o rei Sol, que é o, é o Norris. Mas pronto, tens o o Jorge e o quase um bocadinho mais abaixo, assim quase como um ponto de equilíbrio, pronto. Uh, mas pronto, já chega de. Não, calhar, não, espera porque... aí, espera aí, espera aí, porque eu tenho. <risos> eu tenho uma. Tens uma? Eu, eu te eu tenho uma. É porque o quase. Eu respondi ao Jorge para responder ao quase. E é como eu faço, sabes? Que eu aprendi isto que o quase é. Eu não faço bem como o quase, eu tenho o meu estilo, que é eu pego num post da pessoa, respondo à pessoa para responder a outra pessoa. O quase tem aquele estilo que é responde ao post que a pessoa fez endereçando ai, a outra. Ai. Sabes sim, que isso sim, é sim. aquele estilo que... Eu também faço isso. <risos> <Eu> não... <risos> ok. Eu faço isso. Independentemente disso. Uh, pronto, já estás a ver. Eu perdi-me, faz, faz, que é como é ontem à noite. Mas... Uh... Uh... Ah, eu, eu respondi a ele... Uh, dizendo ao Jorge, endereçando uh, ao Quase, que é o, o discurso do Feijó tem alto paralelismo, paralelismo com o discurso que foi feito anteriormente numa célebre campanha, uh, liderada por um, um célebre utilizador que é o 20, 2099, acho eu, uh, 2099, portanto... é, é, é quase como o arquiteto dessa candidatura, digamos, que tinha alguns bullet points de ataque, que era o gangue, o sistema, o maltratam as pessoas porque nós temos ideias como desconvocar os jogadores para subir o, o espírito de equipa, Pai, coisas desse género, e é, é tal e qual. É, um, é aquele discurso de que é claro. Claro. É. em vez de ganharmos só a Holanda mas, mas, mas ainda crescente para tu veres como a onda é muito similar imagina a, a, a parte da coragem dele, Eu até digo mesmo bravura de, para motivar a equipa a apresentar-se logo contra o adversário direto, a jogar fora fora, atenção, fora uh, num jogo quase para 6 pontos, cheio de confiança peito feito ganhou-lhe e a partir daí o adversário teve que correr atrás do resultado pá. atenção a jogar fora na sexta um, e pronto e aquela parte em que ele te calou que é epá, ele dá só ponto de estudar os botes se uma pessoa que se dá a este que dá este grau disse, de detalhe ele disse qualquer coisa como ele disse qualquer coisa como se tu não estudares os bots que jogam em outras táticas para além do 4-4-2 estás a menosprezar qualquer equipa do atrick agora pensa nisso e eu acho que eu quase consegui fazer isto de uma forma perfeita para te ser sincero, se eu voltar ao vídeo e tentar achar epá, o problema é que são duas horas mas eu quase tenho a certeza que foi isto que ele disse de uma forma perfeita mesmo que é que tu tens a dizer? Epá. Não, não, eu pergunto é se tu tens algum, alguma coisa que consiga... Isso é uma frase inatacável. Para mim, é uma frase inatacável. Só, só me demonstra o nível de detalhe e de paciência que ele é capaz de dar. Quem consegue é verdade. Para, a equipa, para a equipa dele ir estudar Sim. os votos que não jogam em 4-4-2, o que é que ele não fará na seleção? Hum, está por exemplo, a equipa, as três equipas do, do Regia. Do, do, por exemplo... Mas pronto Agora ainda te digo outra coisa Outro tema que ficou um bocado pendente Porque isso foi um bocadinho antes de Ele Aquele tom com que ele tenta Confundir a comunidade um, Dar aquele Ar mais místico Quando tu falaste que, que as eleições eram Daí a sete meses ele pareceu surpreendido Como Sim. quem diz Eu estava pronto para entrar já agora né? Eu acho que ele estava convencido Que as eleições iam ser agora pá, não, eu acho que isto é, é, é para dar, não, não, eu acho que isto é para dar, então ele estuda, desculpa lá, ele estuda os bots que não jogam em 4-4-2, eu não sabia que as seleções eram daqui a 7 meses, não, isto é para mostrar que já está preparado. É a mesma coisa que estar entrar numa seleção, estu... numa, numa divisão estudada, a, a apresentar-se fora, em casa do adversário direto, e ganhar, e ganhar. É a mesma coisa, pá. Porque ele está confiante que ganha as, as eleições e a confiança, toda a gente sabe, é metade do caminho. É metade do caminho. Não, um... eu acho que ele estava convencido que as eleições iam ser agora. E, e eu não tenho estado muito errado sobre este sobre o feijó. Desde o início disse que ele, ele disse muitas coisas durante aquela entrevista que confirmaram totalmente o que eu disse. Inclusive o facto de ele não atacar a, a seleção principal, o porque quer começar pelas bases. Uh, uh, uh, logo aí eu disse Eu, eu disse na, naquele vídeo que era Não, ele olhou para isto e disse Não, eu não posso atacar a seleção principal Eu vou começar como o Ruin Jorge Eu vou começar pelos mais novos Mas é, também tem precisas de ver Porque ele explica-te isso Porque no fundo uh, O Etric É uma, uma caixa de Pandora Que ainda não foi aberta No fundo ele primeiro o que quer fazer É abrir a, a caixa de Pandora e trabalhar <risos> a participar, eu acho que ia ser não, opa, ele explica-te ao longo da entrevista okay. às vezes, nós temos que às vezes isto é como estás a falar com o Jorge Jesus né? ele faz-te uma parábola e tu tens que tentar entender, né? tu levaste com como pau, levaste não ele diz logo o Etric é como uma caixa de Pandora que ainda não foi aberta. Ele, no fundo, o que quer fazer é abrir essa caixa de Pandora, né? E depois trabalhar sobre ela. O que é que ele vai fazer? Ele começa no show 21, abre a caixa, e depois da caixa aberta ele saber, né? Até porque, no fundo, o Etric já é gaming de novas tecnologias, não é? E, e ele vai trabalhar com isso. Por exemplo, que tipos de defesas é que tu vês? Ele próprio fala nisso. Nós apostamos em defesas com técnica? Não. Apostamos em jogadores com força, né? Que resulta na chuva, mas quando está sol. O que é que interessa? Interessa ter defesas com técnica, por exemplo, para sair a jogar. Eu nunca percebi é essa, para ser sincero. Eu digo, eu porquê? Porque os jogadores com força ao sol ficam fraquinhos. Muito mais, <risos> sim. Eu tenho que ver o paralelismo que há entre o e o futebol real. Quando está quando sol tu por exemplo, o, tu já viste o, o, o Rubén Dias né? que é bom a fazer remates de lanche num jogo é, de sol um... per, perde eu, muita vantagem eu, eu... porque se perde muita água né? que ele é maior, tem mais água, perde mais água desidrata e já não corre tanta é tudo uma caixa de Pandora que tu também tens de abrir tu próprio tens de abrir a tua caixa de Pandora Bel, eu não é um quero é chegar é a que há duas frases que para mim são essenciais que a gente tenha que discutir é, é essencial que a gente tenha que discutir que uma é a primeira um, um comigo a seleção não perdia nem um ponto durante esta qualificação e a segunda é que antes dessa se fosse hoje eu ganhava as eleições eu já falei um pouco nisso eu sabes que eu estou a crer que quando porque é uma questão de tempo quando o FJ chegar à seleção tudo entra num ano zero, né? uh, ele entra no seu ano zero, primeiro porque vão passar a existir clubes de seleção, isso é uma coisa que é, é, um, é, é um pilar vazilar, uma pedra vazilar da, da, da estratégia dele. Né? Mas, Agora, mas o que é que não é grande os feito. os clubes da seleção? É... Que, eh, tu a mim, tu és um fanboy agora dele. Que, que é engraçado mesmo. como é que tu viras, viras a agulha, não é? No primeiro podcast eras, não, ah não, 4 3, 3 pelas alas, oh, esse gajo é, oh, esse é, para mim é um gajo a gozar, esse para mim é um, é um troll E agora vens. Eu acho que depois de todas as ideias ah. que ele te apresentou, pá. Então, eu sei que ele agora é genuíno mas estás convencido em relação à capacidade de olá. ele comandar ele, ele olha-te ele, ele olha para ele em não sei quanto tempo percebe que o o, o Zeca é uma fraude né? no fundo o que o Zeca tem é um underscore e que é o Norris que o controla e que, hum, e que opa, tu então... olhas para um, para um grupo dado, aquele grupo era dado a melhor seleção de frente tu, tu não chegavas lá Metias sempre, por exemplo, sei eu, lá. Ia sempre é eu ia sempre em pino. Eu ia sempre em pino. Eu guardava pin. modos para os jogos importantes. É que Sim, sempre em pin. estão. Era de... assim. É alguém que diz no chat: irem em, ir em, em que... pique. Irem em pique é para quem não tem tomates. É, esta, é a tal gestão da E, é, percebes, Melga? Que eu discordo. Se calhar tu estás a favor. Que é, Vai sempre em normal. E para já ele não quer que a gente fale em pin, pique ou, ou motos, porque meus amigos falemos em português que é, ele disse eu vou sempre normal eu não... e guardo os motos para o final e, não disse isto, mas acho que alguém no chat o que, disse no, no, no, o que interessa no fundo é ter a tática certa tu a partir do momento que tens a tática certa hum, não interessa a atitude com que tu vais o adversário vai se subjugar né? porque ele vai entrar em campo e vai ver epá, estamos todos tapadinhos e o que é que eles fazem? Tu não estás a ver isto de uma forma holística Tu estás a ver isto de uma forma matemática E a matemática que era há 20 anos Não é a mesma matemática que é agora né? a, tu Apesar pode... de dar o mesmo resultado Mas as contas não se fazem Da mesma forma, nem se calhar com os mesmos números e, uh... Mas é verdade, o HT muda Eu acho que o que ele quer dizer com isso Da matemática de há 15 anos atrás Para ser sincero É o que a gente usava há 15 anos atrás Em termos de Fórmulas matemáticas para percebermos como é que o HT funciona não é a mesma que hoje em dia. É verdade, as coisas foram adaptadas. Por exemplo, hoje em dia é aceitável, segundo a tua pessoa, perder uma cela de treino. Portanto, isso. Sim, tipo. sim. Porque, <risos> Mas, claro, é uma questão de fazermos as contas e de vermos o ponto de equilíbrio. <risos> o equilíbrio está ao zero. Epá, sabes que o, ele é uma pessoa, ele no fundo o que ele está a fazer é pintar um alvo nas costas dele, não é? Tornar-se o alvo a bater. Mas eu acho que gentinha como o Norris não contava com a resiliência dele, não né? é? Aparentemente seu... há uma história por trás, para quem não segue o tópico, o Noris e o Feijó já foram da mesma série, e houve ali... Uma, digamos que um, um namoro que se desenvolveu e, e ontem isso não foi falado eu não sabia disso, acho que nem tu sabias disso é demasiado underground até para o hat -trick. ah Ah, yeah, já, podes crer, não é? De haver coisas claro. de, de todas as séries, não é? Infelizmente, mas a partir de agora o Feijó pode ter a certeza que as pessoas vão andar em cima da série dele e da conferência. Então, e, e mesmo assim é preciso ver também que não é qualquer pessoa que chega e quando um ex-selecionador ganhar o respeito de um ex-selecionador, é assim, tu passas o tempo inteiro a dizer que o, o sistema que corrói e empurra as pessoas das seleções, uh, no fundo tu estás, eu já nem vou dizer indiretamente, porque mais direto que aquilo é impossível. Estás a, a falar, falar mal, estás a falar... De quem? Do ti ou do monkey? Não, não, do monkey. Passou o tempo inteiro a falar mal no fundo do monkey. O monkey entra e eu a pensar, vai partir esta merda toda. E começa logo por dizer ai tal, ó meu amigo, ainda bem que estiveste a falar de um sistema a que eu pertenço. E eu digo, pronto, vai armar a puta. Mas aí é que a gente percebe o respeito. Desarmou o, monkey. Desarmou o monkey. Completamente. Desarmou o, monkey completamente. o monkey ficou ali sem resposta. Sem resposta. Eu pertenço perante. a isto, tens razão. Tens razão está desarmado, pá, está desarmado é o que se vê uh, e que tal falar de remates de longe e aí <risos> atenção, que ele, atenção que ele é um, um candidato que tem a certeza que vai ser selecionador e, e tem a coragem de dizer epá, remates de longe nunca pensei nisso, é uma questão de se falar de se pensar isto até, no fundo, até é um bocado filosófico né? e diz muito do do que é o étrico nacional se fosse outro gajo qualquer, né um, ia inventar uma uma coisa qualquer, tirava lá para o meio e pensava que era o campeão, ele diz não pá, a seleção é a dos utilizadores eu não sei como é que vai fazer os lineups mas é dos utilizadores muito bem, pá, muito bem é inatacável, é, o Mankey baixou ali a bolinha ninguém mais conseguiu ah, pá. Pá, ninguém mais conseguiu faz um o Mankey é um gajo que já teve nos bombeiros, né? Já, já trabalhou nos bombeiros, já trabalhou no Inem, já criou patos, já fez alheiras, coisas assim. O melhor era guitarrista era guitarrista da, da, que eu conheço, não vejo mais ninguém a tocar, era guitarra como ele, e chegou ali e era um badame como eu. Era um badame como eu. E opa, é preciso ver também. Temos, às vezes há certas coisas que nós se calhar se está ouvindo duas, três, quatro vezes encarando isto de uma, uma perspectiva kantiana, né? é que percebemos onde é que estão a querer chegar, porque o e-trick et não é um jogo. Né? O e-trick et é o jogo. E outra coisa que ele falou, que é insultos por HTML. Pá, tu sendo selecionador nacional, certamente também estiveste. Ouvi dizer que tinhas... Havia alguém que te chateava na altura o Hilux? Não, o Special One. O Special One. O Special One era o, era o FJ da, da altura. Agora? Não. E veio o o Special One é agora. Imagina teres que. Não, imagina teres que conviver com isso antes de ser selecionador nacional é que, é que hum. tu já estavas no carro quando eras alvo de, de insultos outra coisa é, ainda não chegaste lá já estás a ser alvo de insultos eu sempre fui uma pessoa muito insultada eu se calhar não sou a pessoa certa para fazer esse tipo de, de comparação, mas sim, quando cheguei a selecionador foi muito pior tinha e-mails só de insultos e na altura, como eu também tive que puxar muitos cordelinhos e usar muitos truques para desviar votos dos candidatos favoritos na minha eleição, se bem que é. lembras um, isso ainda foi mais, uh, mais falado mas eu lá está, eu fiz parte do sistema né? um, e então, tu fizeste parte do sistema? sim, para chegar a selecionador não é? tu viste, eu tinha candidatos muito melhores que eu, uma eleição cheia de candidatos e eu mesmo assim melhores, melhores. e eu ganhei, como é que tu pensas que estas coisas se, se fazem? É? Uh, e claro, isso contribuiu para um clima de é pá na altura não havia, dadas as minhas eleições, eu estava numa posição inatacável, mas mesmo assim ainda levei bocas, muita gente, e estava numa posição inatacável. Olha, foi uma coisa que nunca tinha existido antes e não voltou a existir. Tens paciência para analisar um bocadinho mais técnica, no sentido em que eu tenho aqui... Aí, okay. uh, eu tenho aqui uma frase que diz que é dele, que diz contudo o 4-3-3 eu acredito que o 4-3-3 depois do treino de defesa dado depois dos ratings ficarem positivos no sentido em que isto daria resultado com, com, com treinando 4-3-3 treinando defesa eu utilizando uma formação de 4-3-3 em relação a isto pronto à, à questão das sluts perdidas Ok Uh, tens aí consegues fazer screen share Eu consigo consigo agradeço até como uh, me guias uh, para aí deixa mudar então se, calhar, qual, qual... se tu reparares nos teus jogadores tu vais pegar num, pegar num jogador de por exemplo 18 anos tu vens aqui htms points isto atenção que isto é muito técnico e vês aqui a habilidade que ele tem nesta altura 576 e o potencial que ele pode vir a ter 1924 né Pronto, isto é uma evolução positiva. Podes aplicar isto, por exemplo, a um 4-3-3. Mas, se tu não fizeres isto bem, pode-se dar um caso de... de no extremo, tu teres aqui uma evolução para o negativo. Ou seja, tu podes às vezes estar... Se tu reparares, tens aqui jogadores que com o treino vão para o negativo. Eu percebo o que é que ele está a querer dizer. Uh, é, ele consegue iluminar estes jogadores né? hum. e potenciar o 4-3-3 para se tornar uma tática positiva, no fundo. Esse jogador que tu metes isso é a tua equipa? Isto é a minha equipa. Então, mete meteste um jogador à venda? No sentido, no sentido em que estás a mostrar um jogador à venda para ver se o vendes por mais algum dinheiro, é isso? Já. Yeah. Então, ok. É bom? Não. Yeah. Eu não fiz publicidade a isto no fórum. O que é que tu achas daquele jogador que está a ser vendido por 21 milhões, 21 milhões de euros agora? Deixa-me ver esses jogadores. Milhões, Mas, né? tu, se tu tivesses... imagina que tu tinhas um clube seleção, né? Ou compravas este aqui por 21 milhões, <risos> ou 5 por 2 milhões. Eu preferia 5 por 2 milhões, pá. Ficava a seleção muito melhor servida. É, é, é, é, por falar nisso, tipo, podes fazer uma análise à equipa do, do FJ? Podes ir à equipa do FJ e fazer a tua análise. Achas que eu. Eu nem sei se consigo fazer. Não se. Eu não sei se tu concordas com isto. Ele tem muitas ideias que. Não sei de Não sei se tu concordas com isso. Ah, não. Não, não. Nós é que não estamos a ver o Atrick de uma forma holística. Estás a ver isto como uma fórmula matemática de há 20 anos. Epá, é o que eu digo, tu, tu olhas para aqui Contra um clube que se chama Adf de <susos> e Já vi isso clube. também, exato É um bot, acho eu ou não pá, seja quem for Porque é assim, não, tu estás a desprezar Para já o conceito de bot Porque bot é uma equipa que merece ser estudada Acarinhada E se tu reparares, ele até foi Com é, defesas de, Com, com defesas de pés e mas, mas repara, tu alguma ah. vez ele deve ter alguma experiência no, no Atrick e com bots, porque ele diz quando tu ah, jogaste. alguma vez os estudaste? Já estudaste bots? Já foste estar os bots todos. Então cala-te. Já foste estar os bots todas. Então cala-te. Já foste estar os bots todas. Então cala-te. Então cala-te. Então cala-te. Então cala-te. Então cala é o que eu te digo, mas tu reparares aqui o detalhe do 50% ofensivo quando tu tens defesas de, uh, de 12 contra ataques de 5, isto é mesmo do género, aguentei os cavais, porque tu podes pensar que eu podia pôr aqui um bocadinho mais de, por exemplo, 100% ofensivo porque tenho defesa que chega só para poderes ganhar os ataques, o, o confronto dos ataques contra as defesas, aqui todos, e ele não faz isso porquê? Porque também não quer humilhar eu acho que... tem um bom coração. É uma pessoa, para já é uma pessoa com um bom coração. Isso é, isso é. Olha, e digo já, tu estavas a falar que os botes vão sempre em 4 4 2. Consegues ler isto que eu sublinhei aqui em cima? Olha a quantidade de pessoas que já vieram visitar a série dele hoje. Ah, epá, eu vou-te dizer, o gajo deve ter outra... Aliás, Feijó, pá, fama não é fácil no Atric. Não acabaste por não analisar a equipa do Fajó. Estou a voltar para trás, estou a voltar para trás. Eu quero uma análise, pelo menos, pá, minimamente profunda. Da minimamente equipa de... profunda. Minimamente profunda, quer dizer, ou, ou seja, um bocadinho abaixo daquilo que seria aceitável, que é, epá, o número de tá, jogadores. Tu uh... estás a jogar com coração, né? estás a jogar com os coraçõezinhos, portanto, estás a jogar com o clube, o bónus do clube mãe, a lealdade, e tu aí jogas com, com o que tens. Mas achas que isso é razoável Olha, desta vou, forma? Vou pôr a comparação. Ele tem 25 jogadores. 1, 2, 3... Vamos cá ver. Todos com o coraçãozinho por aqui abaixo. Todos com o coraçãozinho. Quantos estilos aqui, é que jogam em defesa? Que é o que ele treina. 1, 2, 3, 4... Exato. Eu acho que, Vê lá se ele repete os jogadores no Abigável e, e Bem, nos jogos é. oficiais. Ai, mas ele tem aqui um central com. onde um fez a central com 33 anos. Ah, assim. e há uma há, há outra coisa que ele diz durante a entrevista que é pá, se tu reparares num dos, dos miúdos pá, que eu tenho na academia, ele já vai, ele tem 17 anos e já vai quase com quase mil TSI. <risos> <risos> não sei eu não tenho jogador, nenhum jogador com 2000 TSI a mim Léris, parece -me, a mim parece demasiado TSI para ser verdade eu não fui ver se esse jogador existe mesmo um jogador que tem 17 anos com 2000 TSI eu, eu parece-me exageradíssimo eu gosto especialmente do 4-4-2 no amigável <risos> okay, então, mas ouve lá Há que fomentar o equilíbrio. É, agora, é, é, tu... ah, mas espera lá, espera lá, porque ele também jogou com 4 defesas no jogo. Claro, joga assim com 4 defesas porque é o que eu te estou a tentar explicar. Há o equilíbrio a meio zero ou ao meio do zero. Que é uma coisa que é assim: se, se o Zeca, por acaso, se lembrasse de implementar isso, se calhar uns não. Nós não estávamos na, na situação que estamos para ir jogar contra São contra Marino. Ou, ou, ou lá o quê? Simples. Não porque tens o, H, o, H, o HPE, não é? Ah, o Regia. O Regia. Ah, ah, pá, não sei. Também não vai correr tá, faz, bem amanhã. Faz, faz, faz o que se pode. Para já ele, isto demonstra que ele pensa fora da, da caixa. Né? Uhum, porque não é uhum. qualquer um que treina... Defesas com 33 anos Ou... Espera, ele está a treinar, ele tá, Eu não ouvi bem, então ainda há bocado Esse jogador ah, tá. de 33 anos Tem, treina... Pelo menos tem aqui um defesa A jogar com 33 anos O Matites O Neymar Matites Ah, faz sentido então É bom Ele está a tentar subir a série não é? Que é o melhor jogador dele, tem 16 mil TSI. Atenção, ah, okay. tem especialidade de cabeça. <risos> e, e a academia dele, como é que parece estar organizada? Isso já é muito difícil. Deixa-me cá, eu, eu, eu até a equipa principal é difícil para mim, mas por isso é que eu te estou a Olha, pedir para já, para já está a fazer amigáveis na altura certa. Tá, espero eu, espero eu está a treinar a criatividade tem uma liga de 4 equipas ora bem, está a treinar a criatividade este gajo tem especialidade quase certeza certeza teve aqui um evento especial ah não, não, não tem nada uh, tá, em princípio está a treinar a criatividade hum. e, e deve estar a treinar, pode promover este jogador amanhã, se, tu, se ele amanhã promover aqui o Adriano Almeida Fonseca que é o melhor jogador dele Ficas logo com uma noção se ele está a treinar bem, porque se ele estivesse a fazer isto bem, estava a treinar em função deste jogador. Ok. Ok. Vamos este estar atentos. Vamos estar atentos. E vamos ver se ele o promove. Vamos ah, ver pois. se ele o promove. Quem é que não quer ter um jogador do FJ? Está aí uma bela questão. Está aí uma bela ainda questão. Vai. Este gajo ainda vai, ainda vai ter uma, uma transferência ajustada. Bem capaz. vai bem capaz, pá. bem, bem capaz. capaz aquilo que me pá quanto é que tu achas a certa altura a certa altura ele no, no, durante a conversa já não me lembro o que é que lhe fez dizer isso ah, já sei, era a tal a questão das sluts não utilizadas e, e eu disse, pá, se calhar devias utilizar mais uma slut porque estás a perder dinheiro e ele disse, eu dinheiro já tenho quanto dinheiro é que tu achas que ele tem? Consegues, ah. tipo, conseguir tipo, fazer uma estimativa por mais ou menos tempo de jogo, transferências, tempo perdido que ele... porque ele ele, ele, tem, eu... ele... ele tem aqui um salto negativo de transferências de 3 milhões, não é? Tá, tá bem. Considerando o que eu tinha de antes, ele lá de ter entre bem, os 5 e os 10 milhões de pessoas. Não te esqueças ter... que, que ele nunca foi, eu acho que ele foi uma vez à, à, divisão, à quinta divisão. Portanto, em termos de, de assistências, lá está, também nunca fez o dinheiro para ir além. Epá, ele já tem 60 capas de salários, né? ele já tem os salários. Mais os mais três olhares de na academia, mim. resta saber os funcionários. O estádio. Os funcionários nem interessante também é verdade, saber de 15, de 15 mil que também é pequenino 15 mil de capacidade resta saber se ele contrata uh, treinadores adjuntos ou se acha que ele sozinho consegue treinar os jogadores porque ele parece uma pessoa pronto mas ele domina o psicológico e isso aí logo aí é, a metade é também tempo. a psicologia na sexta divisão não é não é difícil uh, Epá. Não, porque tu estás a pensar em jogar na sexta divisão com os jogadores da primeira divisão. Mas se tu pensares em jogar na sexta divisão com os jogadores de sexta divisão, a psicologia é igualmente importante como se estivesse a jogar na primeira divisão com os jogadores da primeira divisão. Ou, por exemplo, ainda mais jogares na 3 divisão, que é a divisão do dele, com os jogadores de terceira divisão. Ou mesmo de terceira divisão e meia, eu disse. Não, aqui. Uh... Ele, eu acho que ele hoje ganhava as eleições. Se as eleições fossem hoje. Tu achas que ele hoje ganhava as eleições se as eleições fossem hoje? Ou, assim. ele, ou pelo menos ele acha. Ele, tá, ele, ele, ele ontem disse qualquer coisa, com, é, pá, se eu atacar os AA agora, não vai dar resultado porque nós temos que começar pelas bases. Um, e, se, e se eu for para os AA as pessoas já, já não concordam comigo nos ouvintes, eu vou, eu vou matar Portugal. Mas eu não acredito nisso. Eu, eu acredito até, até, que os A são mais fáceis, sempre sim, achei sim, isso, sim. e que aquilo, mais... epá, e, e digo-te já, só não se qualifica com Portugal, quem não tiver mãos, unhas, é. unhas isso, eu até estava a pensar uma pessoa alto. que não pudesse agarrar no rato, mas pronto, sim, sim, e não achas que ele, Epá, acho que a comunidade, para já saio por isso que a comunidade adora eleições e e, epá, e, sem, e agora, sem, agora mais, outra vez e agora mais. sem personalidade já, sabe, que, sem já al... sabe quem é que vai comer e sem alguém com o carisma que o FJ apresenta epá, vai ser uma uma seca não sei quem, tu, tu, tu tens algumas informações uh, inside Eu infos não, é como tu, é, é, são os do costume. Vão ser os do costume. Se não vem o FJ para tentar fazer alguma coisa diferente, vamos estar sujeitos ao gangue do Norris outra vez. Não sei, eu acho que o Quase está tá interessado, senão não andava aí tão... Gangue do Norris, pá, o gangue do Norris na minha... Ah, vida. o, o Norris o também sabe que não pode, que pode, pode dar muita cana. Tu disseste que ele namora com quem? Com o Zeca, que é controlado com, por quem? Por Norris. Não sei. Uh, Ele se... está a crescer amigo de quem? Opa, oh, eu acho que está tudo. Nem é preciso ler nas entrelinhas, aquilo está escrito nas linhas. Mas... Também depois do Costinha até eu faria melhor. Aliás, a no nossa lista ou Isto até é quase um... como se fosse é selecionador a seguir ao Mitch Manu. Pronto, mas pronto, seja como for. E digo-te já, um bot no lugar do Costinha, se calhar fazia igual, não se qualificava. Dos famosos bots do 442 mas pronto. Mas pronto. Olha. Malta, foi um prazer. Está dissecado. Está dissecado. Está, está dissecado. Houve muita coisa que certamente vai ser cortada. Mas é assim. Os indiretos é assim. Vou deixar o Melga despedir-se. Força aí. Até à próxima. Rodinha de abraços. Como é que é? Eu tenho que me lembrar. Desculpa, quase. Hoje vou chegar tarde a casa. Beijinhos. Mas